Neste vídeo, o tema são especificações algébricas para tipos de dados abstratos. Iremos aqui explorar uma propriedade importantíssima do morfismo quociente associado a sigma congruências definidas sobre sigma álgebras. Trata-se de uma propriedade universal no sentido categorial. Uma propriedade semelhante é estudada no material sobre álgebra dos termos onde podemos ver que se trata de um objeto inicial na categoria das sigma-álgebras e que ocupa um lugar muito especial no sentido de, a partir dele, podermos gerar todas as outras sigma-álgebras por projeção homomórfica. E, além do mais, tal objeto é único, a menos de um sigma-isomorfismo. A propriedade universal aqui Diz respeito à possibilidade de usar certos homomorfismos, que eu direi notáveis, para fatorar de maneira única qualquer outro sigma homomorfismo com domínio A nesta categoria. Veremos que este lugar especial é ocupado, em particular, pelo morfismo quociente associado a uma relação binária arbitrária e que esse quociente é tão especial que qualquer outro que cumpra o mesmo papel é isomorfo a ele. Com isso, estaremos justificados em usar uma tal relação de congruência na definição de identidades algébricas que serão usadas para se fazer raciocínio equacional. Do ponto de vista de uma tal identidade, objetos que não puderem ser distinguidos nas álgebras envolvidas serão considerados idênticos. Para ilustrar o que significa dizer aqui que um certo sigma homomorfismo é notável, suponha que G seja esse homomorfismo e que seja dado um outro sigma homomorfismo H, com o mesmo domínio de G. Assumindo que o núcleo do morfismo indexado H contenha a relação R, dizemos que o homomorfismo G é R notável, se existe um único sigma homomorfismo U que faz com que este diagrama comute, isto é, tal que U composto com G seja igual a H. Você já sabe como a sigma congruência induzida pela relação R arbitrária é definida. Para isso, definimos a menor sigma congruência que estende a relação R Cossentamos o universo da álgebra A e interpretamos os símbolos da assinatura de forma apropriada. A primeira coisa que iremos mostrar aqui é que o morfismo quociente canônico associado a esta congruência tem a propriedade de ser R notável. Para isso, iremos considerar o caso particular em que o morfismo G é o morfismo quociente canônico associado a sigma congruência é definida por A coscentado por R. Precisamos mostrar, portanto, que há um caminho daqui para cá que faça com que esse diagrama comute e que ele é único. Para ajudar na construção deste homomorfismo U, vale recordar um resultado anterior que mostra que congruências podem ser fatoradas via refinamentos. A saber dadas duas congruências Q1 e Q2 sobre uma sigma-álgebra A, se a primeira delas é mais fina do que a segunda, então existe um sigma-homomorfismo de Q1 para Q2 sobrejetivo que faz com que este diagrama comute. Isto é, tal que Q2 possa ser escrito como a composição indexada de P com Q1. A ideia aqui será substituir o morfismo quociente Q1 pelo morfismo quociente QR e substituir a congruência Q2 pelo núcleo do homomorfismo H, ao qual a álgebra A está ligada via o morfismo quociente correspondente. Se formos capazes de demonstrar este resultado, podemos transferi-lo para este outro diagrama com a informação acerca da existência deste sigma homomorfismo p. Para mais fácil referência, eu vou substituir aqui a notação por algo mais sugestivo que nos recorda que este quociente se trata do núcleo do sigma homomorfismo h. Talvez isso já tenha lhe permitido vislumbrar a possibilidade de aplicação do primeiro teorema do isomorfismo o qual nos diz que um certo diagrama pode ser construído, no qual duas das sigma-álgebras envolvidas são isomorfas. Recorde que queremos mostrar que é possível construir um sigma homomorfismo entre estes dois nós do nosso diagrama. É útil, portanto, agora orientar este sigma-isomorfismo da esquerda para a direita e dar-lhe um nome, iso. Afirmo que o sigma homomorfismo que buscamos pode ser definido agora pela composição indexada do seguinte caminho neste diagrama, no qual o homomorfismo inc é aplicado sobre o homomorfismo iso, que é aplicado sobre o homomorfismo p. Para detalhar um pouquinho como a verificação desse resultado pode ser feita, Note, antes de mais nada, que a congruência gerada pela relação R sobre a álgebra A é, de fato, um refinamento do núcleo do homomorfismo H que tem esta álgebra A como domínio. Isto segue do fato de que esta é a menor sigma congruência cujo domínio contém a relação R, e estamos supondo que o homomorfismo H é tal que o seu núcleo também contém a relação R, de onde segue que a sigma congruência por ele induzida herda esta propriedade. Isto nos garante com efeito que temos a condição de aplicabilidade do resultado de fatoração de congruências, o qual nos garante que este diagrama comuta, e podemos transferir esta informação para este outro diagrama. O primeiro teorema do isomorfismo agora é usado para poder justificar a afirmação de que esta outra parte do diagrama também comuta. Com a definição proposta do σ homomorfismo u a partir da composição indexada destes outros três homomorfismos do diagrama, segue imediatamente que a composição deste U com o morfismo quociente Q de R nos dá exatamente o homomorfismo H. Só nos resta garantir agora que este σ-homomorfismo U é único. Completando aqui o diagrama com toda a informação que temos sobre injetividade ou sobrejetividade das flechinhas aqui presentes, Podemos supor agora que existe um outro morfismo U' com esta mesma propriedade. Usar o fato de que a sobrejetividade deste morfismo consciente nos garante que ele tem uma inversa à direita e usar tal inversa à direita para cancelar Q de R nesta equação e garantir que U deve ser igual a U', por ambos serem iguais a H. Mostraremos agora que quaisquer dois morfismos quocientes R notáveis com o mesmo domínio são sigma isomorfos. Conforme o enunciado, consideramos agora dois quocientes da sigma álgebra A aos quais ela está ligada pelos morfismos quocientes canônicos q1 e q2. Como por hipótese q1 é R notável se o tomamos como o homomorfismo G de A em C caligráfico e tomamos o outro morfismo Q2 como o morfismo H de A em B caligráfico, sabemos que existe um único morfismo de C para B, que é capaz de fatorar Q2 em termos de Q1. Desta forma. Invertendo agora os papéis, considerando que Q2 é o nosso morfismo GR notável de A em C e que Q1 é um outro morfismo H com domínio A caligráfico e codomínio B, sabemos que existe um único morfismo, desta vez de Q2 para Q1 e pode ser usado para fatorar o morfismo quociente Q1 em termos do morfismo quociente Q2. Mais uma vez, considerando uma mudança de papéis, podemos agora tomar G e H ambos como sendo Q1, B caligráfico e C caligráfico ambos como sendo a álgebra Q caligráfico 1. Daí concluiremos a existência de um único morfismo capaz de fatorar o morfismo quociente Q1 em termos dele próprio. Analogamente, poderemos concluir que há um outro morfismo fazendo o mesmo sobre o quociente Q2. Ora, se o morfismo U11 é o único morfismo com esta característica e observamos que o morfismo identidade S indexado em Q1 também tem essa característica, então, estes dois morfismos coincidem. Analogamente, o morfismo U22 deve coincidir com o morfismo identidade S indexado em Q2. Mas há ainda um outro caminho que nos leva de Q1 até Q1, a saber, a composição S indexada de U21 com U12. E, analogamente, há um outro caminho que nos leva de Q2 a Q2, a saber, a composição é indexada de U12 com U21. Concluímos daí que, como essas duas composições resultam na identidade, os morfismos U12 e U21 são inversos, de onde a álgebra Q caligráfico 1 e a álgebra Q caligráfico 2 são sigma isomorfas. Não se esqueça de que temos um exemplo de uma álgebra como estas, e, portanto, isomorfa estas, dada no item A deste exercício pelo quociente da álgebra A pela congruência gerada por R, que não podia, portanto, ser mais notável.